Uhul. Uhul. Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Thiago Seja bem-vindo ao canal TGS Finalmente Hoje a gente vai dar um balãozinho de leve Tô com a moto do velho aí nx -zona. Hoje a gente tá com dois parceiros aqui acelerando com a gente Um é o Mini John, que vocês já conhecem aí do canal Com a sua CRF 250F Outro parceiro é o nosso amigo William Comprou a moto do Xandeira Deu aquela reformada E deixou a moto zero bala Então, fica ligado aí Já deixa o dedo do like Pra dar aquela fortalecida pra gente Se inscreve no canal se você não for inscrito Porque vai vir muito vídeo pesado por aí, beleza? Os caras estão aqui na minha cola Aqui acelerando Então, fica com o vídeo Aí o William Mini Jonathan loucão Ai meu Deus Os caras são tudo loucos, mano Olha só meu Deus do céu Olha lá Deixa eu sair <risos> Não quer levar até areia? Dá um salve aí, Mini Jonathan Dá um salve aí, oh, mano William Ó, oh. eixandeiro, oh. Só acelerando a Hornet Depois de muito tempo, finalmente tá dando um balãozinho Esse dia eu saí dar um balão com o nosso parceiro William Mas a GoPro fez o favor de não gravar Vamos torcer para essa vez agora ela gravar, né? Caro do céu, se não gravou eu vou jogar esse cartão fora Porque eu paguei cento e pouco nesse cartão E dando dor de cabeça Vou gravar de volta, vou com fogo mesmo você. Deus do ah. livro, cara. o outro é de 32 GB, nunca me deixou na mão cara. Mas fica aí com o vídeo Vamos lá, né, rapaziada Já tá me dando sede, vambora Mostra pro meu pé e na no chão, cara Engurve a moto pra mim Se caso ela deitar ah. Passou a fecha, rapaziada Cara, mudou bastante ali em cima, hein Da última vez que eu vim pra cá eu tô... Você tem corda? Corda? Por quê? Ah, se quiser prober o grifão das costas Eu vou sentar no cabelo Eu vou levar uma toque Foi igual os caras fazem, moca no mato <risos> Eu buscar Parar de descer, nossa, na frente, só um pouco aí no buraco. Né? Vamos lá, né, rapaziada? Estou destreinado. Nossa, o modo do pai é muito baixo para mim, cara. Meu pego pé pega no chão, eu fiquei inclinado para frente. aqui. Ó. Oh. Nossa, mano, mudou o esquema aqui, será que nós sobe? Não. Rapaz Antes ia pra lá, agora vai aqui. Então é que viu, Nível hard mesmo Nossa senhora, nossa senhora Ai, quase, quase a primeira Quase a primeira estreada Pra lá não vai, né? Ah, parou na subida gasolina! Ah, minha gasolina! Ah, meu vintão de gasolina! ofiado <risos> Puta que pariu! Eu, eu, eu. Hum? Ai. eu caí, eu caí! Não, mas você empurrou eu! Não sei eu tô dentro da. Deixa eu colocar a moto ali. Ah, você me paga. Olha ah, lá, subiu! Ah, nem gravei o ser, rapaz! Desce de novo! Segura, pião Ah, virou, fez a curva. É verdade. Fez a curva, tá bom? Vocês vão moer tudo aí depois eu não subo. Ah, Miguel! Vocês vão moer aí depois eu não subo. Ele não, dá, ele não dá altura? Eu faz muito tempo que eu não ando, então eu tenho certeza é de fazer Deus, Deus. Olha, que é Olha. isso. Deus meu. Você Meu Deus, você não tomou café não? Eu nem. É Aê! Subiu a primeira! Agora eu não vou nem. Eu vou ficar aqui vou só gravar o William. O William subir, porque o cara é foda, o cara é profissional. Agora é a hora do vamos ver. Se o cara subir duas vezes seguidas, o cara é foda Daí tem que tirar o chapéu mesmo <risos> <Cadê>? <risos> Agora é a hora Do teste Vamos ver, deixa eu sair daqui Porque aqui é um, é um lugar mais propício Deixa eu ir na parte de cima aqui. Eu, quero, eu quero sair da linha de, de frente Ai meu Deus Vamos? Tô falando, tô Ah, louco, hein? Não, primeiro seu, eu sou o último. Vocês têm que estar aqui em cima ajudar eu. Caralho, o cara é profissional, hein? Nossa senhora, ajuda o rapaz! <risos> ajuda o rapaz! Meu Deus, Nossa. neiva Nossa, do rapaz. céu! O cara quer, quer testar se, o se a rabeta da moto é boa. Ah, mas... <risos> tá desligado o par corrente? Pera aí que ela fogou. O <risos> louco! Ô louco! Rapazada. Falou, rapaziada. Eu vou voltar daqui pra trás os doms pra subir. Não, não acho que eu não, eu já vou falar já a real, eu acho que eu não tenho os dom pra subir. Eu não tenho pneu! Pneu. <f cosplay> pneu tá ruim, o pneu do pai tá ruim. Ó, dois pneus zero ali, ó, um 19 café. e outro 18. Você é louco, mano? Ó, os caras deixaram tudo molhado, fofiado aqui, como que quer que eu suco? Ah, é ó, <apoio> o roia, o O Eu só quer ver o pacote, você vai ver só. Hum. Esperto de levar o motável me da cara, hein? Não, sai para baixo. <laughs> Deus, não consegui subir isso aí Para aí, bebê! Segura aí, burro Ela... Sabe o que aconteceu? É. Nossa, da puta. Ela pegou o câmbio ali no pau O freio pegou assim Vai! Não, pera aí Cuidado! Não. Não. Oh, tá morto! Não, não guarda não! <risos> O cara tá mais. É verdade. Liga a moto, liga a moto, Ai, ai, ai. Vamos? A carinha dela ó oh, primeiro tudo alimentação tem que melhorar uh -huh. exercício físico tem que melhorar <risos> o problema é que não é moto que é o piloto o piloto tá obeso ó. olha aqui, o tamanho ó. do calo ó. ó todo esse tempo sem andar só comendo é depois aí é eu que sou ruim né Eu a lateral do velho. Rapaz, você é meio louco. Olha lá. Não, Quando eu falo que o rapaz, não bate bem. Pode deixar, William. Pode tirar, Consegue encaixar na moto? Oh, Nossa, que homem do sítio. Uh, perdeu o dedo <risos> junto. Apertou o dedo junto. Ai, que dor. Pô, Hã? Eu gosto que eu braço, que eu... Não, ela é leve. Se fosse a tornado, você tava esperando um pouquinho. Acho que alguém esqueceu na, na, na Lida. Não, não, não. Olha o pezão de limão carregado. Não, não, não. Hã? Não, não, não, não. Minha minha comprou limão aquela, Ai, meu Deus. É, rapaziada, vocês estão vendo essa lateral aqui? É da moto do velho. A bendita da lateral perdeu o parafuso. Acho que eu apertei meio mal apertado. Quase caiu. Se eu chegar na oficina sem assim, essa lateral, o velho me arrebenta. Sem dizer que eu vou colocar um pin RF nessa moto porque tá muito impilotável. O velho é um pouquinho mais baixo que eu, mas a roupa da, da XR, a moto, o, pé, o motorista é muito pra frente, cara. É, aqui é o famoso Serradinho. Lembra do Serradinho? Nossa. Não tem sacola aí? Não, não tem sacola aí. Não, filho. dá teu celular que eu levo aqui. Hã? Daqui eu ponho junto um. Meu aqui. Eu vou amanhar atrás e eu sei foda. Agora. Tá quebrado já a tela. Tá. Ah, é uma película? Hã? Sai daqui. Nossa. A película tá quebrada. Hein? Ó, tem um valor de um carro aqui na mão. Quase, quase Ah, não deu tempo. A ah. uh, valendo lá de cá. O oh, que aconteceu, William? vocês são os Vocês você jogar com a mão. Olha aqui, mano. É a hora da disputa. Ih, fedor! Que barro pedido! Ai, ah. roupa suja uma lavada. Esse é o lema. O que, que é isso que você está voltando a pé? E você não vai jogar barro em mim não, rapaz. Olha só. Filha da mãe Não, não. vai jogar com a mão. Com a mão é, é jogo sujo. <risos> <risos> você viu que é jetada Vamos uma primeira e, e eu vou empurrar ela pra cima. Não, deixa reto, deixa reto. Agora, não, agora. Não, não, não. Aí, ó. Segura. A mão suja é foda, mano. Olha o nariz do rapaz! Olha lá! Meu Deus! Mas <risos> lá, veio ser é bonito ali, hein? Eu falei, eu vou ser foda, mas eu vou poder o tamanho! Pera aí que eu tô, tô cansado! Primeira é sujada! depois de uns dois anos? Ai, que a gente não andou nem. nem só com eu terra de poeira. Imagina o dia da chuva. Vamos passar no dia da banhada. Imagina o dia da chuva. Tá, Olha o nariz de, de, de pelota, de barro. <risos> Deixa eu gravar a perna, <risos> se limpar. Calma, pelota. Se não posso, ah! né? Meu Deus! Neiva né? do céu!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 Doce, doce! É. Agora pega, tá feito, rapaziada. Seguinte, a chama é um... Um aguaceiro Olha o tá Só faltou um capote no final. Faltou só um capote. Faltou só um capote. Ah, louco, hein? Uh -huh. foi muita água. Vamos ver quem que chega primeiro aqui dos dois? Nossa. Se passar aqui. É hoje, rapaziada. O pega do século. 200 menos do herso 250. E vem-vindo! O racha do século! Vamos ver quem chega primeiro! Pitola da Dalme. Não, caiu, depois acabou com a gente. Caralho, mano. Nossa, mano. Você tomou bastante água, hein, mano? Angole, sobra. Caralho. Arrumou de novo, caralho. Você veio bonitinho, cara. No final ali que você deu uma dançada que se deitou. Senão Sim. você tinha terminado. Vamos lá. Vamos lá, que pare.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 The heart for this I can't be picking up the pieces Fixing scars from this, Is this